Olá, eu sou a Vida do Blogs da Anteronia e eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu descobri, com o passar do tempo, que o estilo que eu gosto de gravar e que eu gosto de assistir é vlog, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de trazer aquel, aqueles produtinhos e assim, mostrar as novidades pra vocês. Então, o que, que vai rolar? Eu vou tentar fazer um vlog sem deixar de ser uma resenha. Vai dar certo, não sei, mas a gente vai tentar. Depois me conta aqui nos comentários se tu gostou, o que tu achou. Hoje eu trabalhei em casa, então eu consegui um espacinho de tempo ali que eu estaria no ônibus, então eu estou usando pra gravar. Como vocês sabem, eu mudei de quarto, então eu vou gravar num banheiro diferente. Pode ser que não fique tão bom, mas aí comentem aqui embaixo que eu volto a gravar no outro banheiro. Como vocês podem ver, meu cabelo cresceu desde a última vez que eu apareci aqui, mas é que já faz quase um ano. Eu, não, eu vou cortar, eu não tô mais aguentando ele desse tamanho. Mas, enquanto é o que temos, e eu tenho tentado manter ele mais saudável e bem cuidado possível, mas é difícil. quem quiser, eu vou deixar os dados aqui na tela do cabelaço que vai rolar mês que vem, em julho. Em junho? Acho que é junho. E essa vez eu não vou doar lá, eu vou cortar meu cabelo normal, num salão normal, onde eu sempre corto. Porque eu não considero que eu tenha cabelo suficiente pra doar ainda, e eu não vou conseguir esperar pra ter porque esse comprimento já tá me incomodando. Desde que eu cortei aquela vez, eu já cortei uma outra. Eu tenho tentado manter ele no comprimento médio pra curto. Porque eu me acostumei com ele assim. Eu acho que combina comigo, eu acho muito mais prático. E me incomoda muito menos questão de agonia, de ficar o tempo inteiro passando a mão. Se vocês gostarem desse formato like de vídeo, dá um like aqui embaixo comenta os próximos, os próximos vídeos que tu quer ver aqui no canal. Que aí eu, eu sempre que eu tiver tempo eu vou gravando entre um trabalho e outro, tá? Então, a gente tá aqui no meu novo banheiro. Eu sei que ele é meio pequeno, então provavelmente vai dar eco. E que essa luz não é a melhor possível, mas é o que temos. Eu vou lavar meu cabelo com o shampoo da Oxy Reconstrução. Eu gosto muito desse shampoo. Eu lavei meu cabelo há dois dias e ele ainda tá bem soltinho. Então, logo vai ter resenha no blog sobre. Então, entra no blog, o link tá aqui embaixo. E eu vou tomar banho, vou lavar com esse shampoo e aí eu volto pra aplicar a máscara com vocês. Voltei, já de cabelo lavado. E eu vou usar esse creme aqui que eu falei pra vocês, que é o Origem Bomba. Ele diz ser um creme de hidratação intensa, mas suspeito que ele seja de reconstrução, porque ele tem queratina e vitaminas. No post do blog eu vou deixar explicado se ele é ou não e o que que ele é. Ele tem... Dez ativos, que auxiliam no crescimento saudável dos fios. E ele é bem aguado. Ó, ele mexe dentro da embalagem muito fácil. O que significa que ele é um creme bem pro dia a dia. Ele não é aquela hidratação power. O que ele diz que é, mas pela textura eu acho que não. Eu uso ele muito naqueles dias assim que eu sinto que o cabelo tá muito áspero, muito... passoura, sabe? E aí eu uso ele e no dia seguinte tá tudo bem. Não esqueçam que quando vai fazer a hidratação, tu lava o cabelo com shampoo e não passa condicionador, que é pro creme penetrar bem. Tem que tirar um pouco do excesso da água, por isso que eu boto a toalha e deixo um pouquinho e fico aqui conversando com vocês. E agora eu vou secar, eu vou secar não, eu vou escovar esse cabelo porque eu não gosto de ficar com os cabelos grudando na minha mão enquanto eu passo o creme, eu tenho agonia. Se tu não te importa, é até melhor ir desembaraçando com o um creme mesmo, evita que eles quebrem, só que eu tenho um pouco de agonia. E eu uso essa escova da Pente Fino, que ela é iônica, supostamente ela é diminui o Frizz e ela não quebra os fios. Minha mãe que me deu, eu não sei quanto custa, mas eu gosto muito dela, realmente eu sinto que ela não... Arranca tanto o cabelo quanto escovas normais e quanto ao frizz eu não vejo uma grande diferença, mas eu estou usando, vamos ver no que dá. Vou tirar aqui a toalha. E escovar de baixo para cima, sempre de baixo para cima para não jogar os nós tudo para baixo e acabar quebrando o cabelo. Então, com calma, delicadeza. O bom desse escova é que como ela é articulada, mesmo que eu faça força, ela não, não, não puxa o cabelo. Ela sai, porque ela é, o dente é bem molinho e ela é articulada. Então, eu posso prender ela no meio da cabeça aqui ela não vai puxar meu cabelo, sabe? E eu tô usando o celular pra filmar, então eu tô usando a tela como espelho, porque meu espelho está embaçado do meu banho. Então, né... estavam soltos, estavam no meio, e nosados no cabelo, e agora eu vou aplicar a máscara. Nunca, em hipótese alguma, coloquem a mão dentro da máscara, porque acaba contaminando. Eu tenho uma colher que eu uso só para isso, eu acho que em algum lugar eu li que não podia ser de metal, mas eu só tenho colher de metal, então vai essa mesma. Vou dividir meu cabelo em dois. E eu pego com a colher e eu coloco na mão sem encostar porque se encostar, contamina a colher de qualquer jeito e tu leva pra dentro do creme então não pode encostar na mão terminou de usar, lava e guarda e só usa pra isso, tá amigos? peguei uma quantidade mais ou menos meia colher e eu vou aplicar no cabelo deixa eu puxar o toalha aqui pra não me sujar não tá cheio mais projetos trás pra mostrar bem fácil e eu aplico só da linha da orelha para baixo, eu não aplico na raiz ninguém deveria aplicar na raiz porque obstrua esporos fica oleoso, toda aquela coisa então é só aqui embaixo fazendo bastante massagem tem bem dentro de todos os fiozinhos, eu vou para outro lado, eu não sei porque que eu insisto em comprar cremes tão grandes, sendo que eu não consigo usar ele inteiro, mas eu gosto muito da origem e eu não acho os potes menores, então a gente compra o grande mesmo e reza para dar conta de usar tudo. Não. Longe da mão... Eu vou aplicar o outro lado agora. Lados já, bem cheios de creme, e agora eu vou prender. Eu tenho que ficar com esse creme por 5 minutos, então daqui a 5 minutos a gente se encontra aqui de novo pra tirar isso do cabelo e ver como ficou. Gente, terminei. Eu tive que pegar com o secador, então não se assustem, porque ele tá um pouco elétrico, mas é que eu não quis passar nada além do creme mesmo. Eu não quis finalizar com nada. Pra vocês poderem ver o resultado real. Meu cabelo ainda tá um pouco úmido. Porque eu tenho um pouco de preguiça de secar com o secador. Demora muito. Eu tenho muito cabelo. Embora eu perca muito cabelo. Eu tenho muito cabelo. Então ele ficou assim. Ele tá muito macio. Muito gostoso. Como eu falei no outro vídeo da mesma marca. Ele, os cremes deixam o cabelo gostoso de ficar é passando a mão assim, sabe? Sem contar que o cheirinho é sensacional. Tem um cheirinho cítrico. Que lembra aqueles cremes bem antigos, assim. Muito tradicional. Eu vou virar pra vocês verem. Não acho que ele seja uma super hidratação ou um creme que vá revolucionar a vida do, teu, do cabelo de alguém. Muito pelo contrário, é um creme super normal. Mas, em conversação, ele funciona super pra dar aquela tapiada pra um evento que tenha no dia seguinte, pra um penteado que tu precisa fazer e que tu precisa que as pontas fiquem mais bonitas. Dá pra ver que as pontas ficam bem mais alinhadas do que antes do creme... E eu não passei finalizador, claro, então tá um pouquinho de frizz ainda, mas já tá super bom, daria super pra viver sem passar mais nada no cabelo e vida que segue. Uh, meu cabelo é um pouco volumoso, ele tem este voluminho aqui que me incomoda muito, então óbvio que o creme não ia tratar isso, porque ele não alisa. Vale ressaltar que o creme não alisa. Meu cabelo ficou mais liso porque eu sei que de secador, tá? ele realmente só deixa o cabelo com um, um brilho bonito, bem soltinho, não pesa no fio, fica bem soltinho, meu cabelo ainda tá um pouco úmido e já tá super solto, super bonito. Então eu espero que vocês tenham gostado. Para mais informações sobre o creme, para saber onde compra, preço, para saber como ele funciona, o que que tem no creme, o blog tá aqui embaixo o link, é só acessar lá que com certeza vai ter o um post sobre esse creme para vocês tirarem todas essas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ou se tu quer sugerir mais algum vídeo, comenta aqui embaixo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, porque eu tô sempre no Instagram. E eu espero vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!